Que porra é isso aí, Zé? Liguei, já liguei, tô gravando, Zé. Mais um CW da zoeira aqui, Zé. Mais um CW <tos> da zoeira <toque> <zueira> aqui, ó. CW da zoeira aqui, Zé. Ih, olha os caras, olha o Bozo aí, olha o Bozo aí, olha o Bozo aí, olha o Bozo aí, olha o Bozo aí, o Bozo olha o Bozo Para o Bozo, olha o Bozo, é o Bozo. É que eles caras, é, refresh, né, refresh, é, um o é o SSG. É, Ricardinho. <risos> Do nada é, é aí, bozo. doidão. O Bozo aí, ó. E aí, rapaziada, aqui sou eu. Não... user foi moved out of vai <risos> <risos> <risos> <risos> a putaria Mas, chama, chama o aí, chama. E, sim, vadizos, <risos> Você é <já> né? <vadizos, risos> Coloca ali como DV Lua Vai, vamos lá, vamos lá, vamo lá, o chataruga na taruga na rua da 1, o chataruga na rua da 1, Olha os dois chaves Olha os chaves, dois chaves ó, porrada com a granada aqui, porrada com a granada aqui, Zé Olha o rosto Tataruga, taruga aqui, Olha o bode, olha o bonde aqui, Olha o bonde no Olha os caras pelando olha os caras vindo Olha os caras abandonando aí, os abandonando Na cara dura aqui vem, Calma, eu Eu Ah não tem o Olha os eu quero Olha o highlight, olha o highlight. Vai sim, vai sim, vai sim. Tudo no meio, o Faz o faz o aqui. faz o Rodada bem Que reza que? que reza o meu peru <risos> <risos> o Chaves. É Olha o Chaves aí, Zé. Olha o Chaves aí, Olha a Espera tá aí que eu vou tacar a gente é E Ih, caiu. Caiu. Sobe aqui, sobe aqui. Ah Zé, ah, o médico nas costas aqui, Zé. Sobe, sobe, sobe. sobe, sobe. Essa aqui já vai, essa aqui já. Essa aqui, essa aqui embaixo, essa aqui embaixo, olha, Mongol, vou essa. Resta o médico aqui, Zé, na 2 aqui, ó, sozinho aqui é o médico, Zé. Me ajuda! Carrega, garrei! Entrega. Ah, Entrega. Entrega aí, <risos> ó. Entrega aí. Fala skin do Chaves, não, Zé. Lançando granada! O <risos> que, que, que aconteceu aí? Granada! O que aconteceu? Nossa, <risos> que, que, <risos> que, só, mano, velho. Fala que não vale skin de co-op. <risos> Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Qual que é SkidCorp? Os caras não entendem nada, Zé. Os caras não entendem nada, Zé. Os caras não entendem nada, Zé. Os caras não entendem nada, Zé. Sério, o senhor não fez Olha lá, Sério, que não aqui, Olha lá. Oh, cara, Zé. Os caras não entendem nada, mano. eu uma Aí Calandro, Calandro, olha aqui, olha, olha pra trás. Que <risos> <risos> Os cara tá entendendo, é nada, Zé. Ah, Zé, na base aqui, ó, na base aqui, Zé. É skin de É aquela skin de, de neve, só, Skin de neve que os caras tá ah. <risos> estão <risos> o Colombo de Campos, é O Colombo de Campos nunca tancou? Nunca tancou aqui, assim, ó Nunca tancou, Zê? Assim. A Crayola, lá mesmo. Aí, aí, voltou <risos> Eu já volto, mano, vou no banheiro Atrás de tu, atrás tu, já Atrás de tu, dinheiro profissional É, tranchamento <risos> Olha, ZK é, que ensinou, ó oh. <risos> <risos> A <Pomba plantada. risos> o <risos> que a Tartica tá de caiu. <risos> eu quero morrer medo dele pra não morrer. Equipe inimiga eliminada. a bomba no local de instalação dos inimigos. Ah, quem pegou a bomba? Isso tá bom, isso tá bom, sabia que <risos> <Day> Nenhum. <night. risos> ah, olha aí todo, não na liga, na liga, embaixo e em ninguém olhando. Tem, não, né? tem ninguém não, Tem ninguém não, Tem não, mano, pode ir. Não, não, não. Pode ir, tem não, olha lá, deu só por rito, de puta. Não, eu, uma aqui pra certeza, tá. eu também tá aqui a crayola, olha lá, olha lá, tem ninguém não, nem é sim, no... é Nossa, assim, tá Essa fiado. Vou acabar o tempo. Ah, no meio, no meio, tá no meio. Não mata, não mata! Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Quando vê alguém, taca o e planta -clean. Início a clima. da rodada. Não vale, quero ver. Opem, opem. Eu tô com um novo de derrubado. Eu tô com um de derrubado, calma. Peraí, peraí, vem cá, vem cá, night. Né, de Meu Deus, morri. <laughs> <laughs> Os caras cara né? do você. Essa, aqui. Essa, aqui. essa aqui Vira, Nike, né? pode virar. Ele é. vai estourar com vai torre lá, essa lá, essa lá. Essa lá. No azul. Vem, filha <laughs> <laughs> da puta. Ai ai. Olha o aí ó. <tossos> Mas que tá aí, isso? tá? <risos> oh, Ai meu Deus! É a World, a e KZK! aí ó. Ele cortou o O que o KZK ensinou aí agora? Ah, pera aí! Ah, Seguindo a regra do KZK, ó, subindo container. Faca oh, na mão. Deixa tá aqui ó Morreu aí bom, bom, eu quero ver pegar a bomba agora Olha o cara bom, olha o cara bom aí Pega o Olha o chaves o chaves O inimigo eliminou nossa equipe Prepare a bomba os tá susto, susto de time, bomba adquirida. os de, olha os de minha aqui, abrindo de 4x aqui. Bomba derrubada. aqui bomba de O legal é que os caras acham que é choro, mano. Olha <risos> o cara aqui, é atenção no jogo, porra. Vai, traga, <risos> liga! Essa é ae, é o médico, velho. Essa aqui é o, o Wesley. O Wesley? <risos> o, Wesley. É o Wesley? É o Andy aí, velho. Refresh, é super fresh. Fresh? devolve não Macuda, faz a macumba o que o bug? é o bug? O que é o bug? é o bug? O é o bug? O que... Tá <laughs> o cara tacou a crayon e ia matar o Taki Crayon e ele morreu, Zé. Que <laughs> Perdemos a rodada. O <risos> inimigo desarmou a bomba. <risos> Prepare <risos> a, <da> bomba. <risos> <risos> a, <risos> Pô, a bomba. Olha os dias do Mac Millennium. Início da bomba adquirida. Bomba derrubada. Vai, True. Joga pra herói. Faz o fritte bomba Faz o fluido, tá ligado? Bomba adquirida. Ah, não é aqui, mano. Mac Miller só. Mas enfim, o eu fiquei... É ah, Bônus, não! Ah, velho! Ah, tá com <risos> Puxa VF, que... o sniper bom joga de VSS, tá ligado? Bomba derrubada! Tá ah. vendo o zumbi? que foi? Que que foi o... cara falou que, que ah. eu tô com colete inapropriado com a Fort da dá raiz em mim, viado? Eu sou médico. Eita, mano de Nossa equipe foi eliminada. Eu vou derrubar o Mike aqui agora. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. É, quando eu vou derrubar o Mike Tá bom. vou derrubar o Ah, cara, olha que lixo, cara. Chamou o I3, veio pra esse cara. Foda raiz. Ah, tomei! Right, hey. oh, oh. não o Outro lá vai Que é Meu Deus! não! Costinho! sim. não! O inimigo eliminou nossa equipe. Mano, quer ganhar? Prepare a bomba é. no local de instalação dos inimigos. Todo mundo luta dois, galera. Bomba seguida. Todo mundo sobe, né? Fica, Fica, Fica, Fica, Fica, Fica. Dá a cover pro plant, hein? Dá a cover pro plant. Olha a a peça, a peça, a peça, a peça, Bora ganhar, bora, bora, bora abrir uns rounds de vantagem, depois nós vamos autorizar. Aí em cima, snipe em cima. Vai pra cima é aí ouais, e... Não o Paz agora oh. então... que tem! O posagone. que isso? Oh, o the... é Nej, que O o aqui Z! o aqui Vou embaixo eu mano! os caras tivessem esse pega ele, pera, aí, pera, aí, pera, aí, pera, aí. pera, pera, não mata, não mata. A faca, a faca, a faca, a faca, a faca. A faca, olha a faca. a paz, ai é é a paz, ai é, é a paz. a mano. Eu não puxa a faca. É Olha o rush frenético aí, o rush frenético aí, ó Cara, ver Eu o é Os caras boas e chorando papado, meu isso <risos> oh, <risos> é isso um Bomba O inimigo eliminou nossa equipe. os oh, oh, locais é de, de rodada, instalação sei. Sei. Sei da bomba. Início é da rodada. Que é isso, Você, eu, subi não. na base. Na nada aí, ó. aos <laughs> caras é foguete, Olha os aí, Zé, um bem. monte de boas aí, ó Que um foi isso que jogaram pro alto aí, mano? Ah, foi isso? Os caras são não, dois claro, Pera, é a Ah, Zé, tem mole aqui, ó, tem mole aqui, Zé o aqui, Zé Puxa a Zé, tá não, puxa a eu Não, que <laughs> é <laughs> <laughs> <laughs> cara Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Caraca, mano, ir. Mano, não para de escrever no chat, velho. O chat não para, mano. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Para os caminhos do Brasil aí, ó. Defendo trocar locais de instalação da, da dois, bomba. dois ali, ó. Início da manhã. Vamos pensar normal Que é isso, mano? Normal, normal. Ah, Zé, o cara me cagou um cingo aqui, Zé. Me cagou aqui, ó. Não, não é o cara que dá assim daqui. Ó <risos> o oh, Night Furies, ó. Novo Sniper da Line Night Fusa. Ó, ó. O médico aí, dá res, dá res, dá res, da, dá res, da, res, oh. da, res, yeah. da, Que da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Zé. Eu não quero da vai. Nossa, olha o na cara dura. Nossa, base, base, Droga. Plantando, plantar, não plantar, tá né? <k> <portfolio> não. Tira a cara, oh, cara, que... cara, tira a cara Tira a cara, ele vai ganhar sozinhos é Tem, tem, tem, tem engenho é, oh, oh, Tá em tá aí, ó tem tá tá plantando, tá plantando, tá plantando O inimigo eliminou nossa equipe Ruxa dois aí, ó, ruxa dois, engole da bomba Início da rodagem Taca a ataca. O da... que taca... craiô, Taca a mãe! Taca todo mundo, Zé. Eu derrubei na Crayola lá, mano. Taca a mãe, taca tudo aí, Zé. Faz só o rush, Zé. Faz só o rush feira aí, Zé. Faz o rush aí, Zé. Faz o rush. início da rodada. Não, não, na dois, na 2, na 2. Não é 1, mano, vai ser 1. Ah. Ah lá, é 1 agora. Os mongotas na 1. Calma, tem, tem nos dois lados, eu acho Taca a granada, vai vai tudo a granada, vai vai Taca a granada, taca a granada Olha <risos> o japa no rucho do insido aí, Zé Olha o rucho do insido do japa aí, Zé Easy de novo Desceu do local, não da bomba Não, não, não, eu vim um de novo, so, oh, no, viu? Início da guardada Pô, eu planto play alguém atira na minha clay, hein? a ataca de carne Todo mundo gosta agora, todo mundo gosta Taca no cara, taca cara Vai, todo mundo gosta, todo mundo gosta Não, vai vai, vai, vai, vai, vai, vai Eu peguei três no bobo Ai, que merda, que merda Aparece o volume médico, hein, o volume médico um A dia tá dentro do plant, mestre, mano. Nessa, é. essa, hein? Ah, o médico veio aqui, velho. Que viado. Oxi, isso, oxi. Vai na paga, vai na paga. Eu já pô, já pô na clé, eu já pô na clé, eu já pô na clé. Vai uma plantada. morreu na clé. Nossa. Na é, esperar um pouco, né? Ah, ó, ó, olha esse bicho aqui, ó. <risos> é igual a Boa. Oh, oh, mais um, oh, velho oh, E olha isso contra a mulher. Morreu. Morreu. Ai, nossa, <risos> é, foi dentro da Cleide. Desarma, desarma, desarma. Beleza, então. foi eliminada. Puxa dois, puxa dois. Come dois, come dois. Aqui, vão toda hora dois, se eles for um a gente é, entra por trás lá e faz granada dentro do plant, que eles vão morrer tudo lá, é. olha Granada! Que Subi geral, meu, subi em geral, o tá em cima, cima, tá em cima, tá em cima. Tudo em cima, bem, Zé? Bem, tudo bem, em bem. cima? Tá na ligação, desceu a ligação, desceu a ligação. A ligação. Uou, foi, foi, foi, foi. Ah. Subiu nossa base, subiu nossa base aqui, ó. Subiu nossa. Subiu nossa base aqui, Zé. Vai um, vai um, vai um. Não, vai, vai dois toda hora, a gente percebe das costas. Início da rodada. Ah, então vai um, vai um, vai um, vai. Vai um, vai um, vai um, vai sozinho, não, todo Mongol. Ah, agora é dois, mano. Faz só dois, os caras é retardado. A bomba tá aqui, Zé! campera na bomba, campera na bomba, campera na, na bomba. Os caras deixaram a bomba, Zé, né? os caras deixaram a bomba aí, Zé. A bomba aqui quer vir buscar. A galera quer vir buscar aqui mesmo, vai. Ligação, ligação. Nem tem ninguém embaixo, todo mundo. Que cessero, Os caras esqueçam a bomba, mano. Os caras chegaram no plant, cadê a bomba? Mano. Eu tô voltando já. Ô, oh vem cá, ô. Quero um beia! Quero um Cadê o resto? Cadê o resto? Rest? Rest? Rest? Rest? Rest? Lança Chaves um rest. lançando um lança um o Lança uh, o resto. Chaves lançando Lança o resto, lança o snipe, sniper. Uh, uh, uh, snipe, uh, uh, snipe. Uh, uh, snipe. Uh, socorro, socorro, meio, meio. Vem! Eita, fica. O cara subiu, que como, Boa oh, time! o res, lança o, rest, lança o Vai, vai, vai! Okay. Ai, lança o em cima lá, Zé! o res, passa pra cá! Passa agora! Ele é ele ele tá esse aqui! faca aqui, ó! <risos> Olha os caras é gordão. Faca, faca, faca, faca, faca, Mais faca. sorte da próxima vez. Desce em desce em pra Faca, foca, foca. Na de um aí, Knight. Pega faca. <risos> <Equipe> <risos> <de> <risos> a O cara tá aqui. Equipe. bem sucedida é é é é é é. é. não bomba Vai ter ah, uma bala, 2. Calma lá. Eu. Eu tá um, granada. Granada. Ai ai ai, corre, corre, Beck, corre, Beck, corre, Beck, corre, deu Ai ai corre, corre, é né? é? o o aí. aí, Zé. Essa aí, vai, tô dando um cubo aqui, Zé. Ai ai, ai. Nas costas nem tem, não, nossa Essa é o que? Essa é eu sim. É Calma, tá Tô carregando, tá pegando, velho. Tá bom, tá bom. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. <risos> Descendo, vamos, o local vamos, vamos. E coloca aí a instalação da, da, bomba. da bomba. Agora é um, agora é um. Início vamos. da rodada. Não vem, não vem, não vem. É dois, é dois, é dois, é dois. É dois, os caras é, morreram. A bomba aqui, a bomba ah, na base aqui. Atira Entra todo mundo no corredor da morte. Entra todo mundo corredor da morte. É. Ah, morri aqui. Essa Nath, resta, night. tá Equipe de ah, liga eliminada. Eu, Missão cumprida. Médico! Ó, o Gaí. Achei easy. Ó, <risos> <risos> o Chaves <risos> de nossa aula. <risos> é o Chaves eu tô sim. Acabou, né, Gaí? Acabou. Acabou, né, Olha o pênis pendurado Chaves aí, ó. <risos> Chaves, Win. <risos> <risos> Ele é o Chaves, Chaves, Chaves. <risos> Olha o Chaves Win aí, Zé. Eu de, vou chamar ele pra ser engenheiro da live. <risos> engenheiro da live. Deu HS é um pra caralho aí, tipo né, Zé. Olha quantas <risos> explosões que eu matei. Tá, tá Olha <risos> <risos> <risos> o, o, o Kiki Zé. Olha o Kiki aí agora, Zé. Na guerra mundial. Só segura, Zé. Só segura o Kiki aí, Zé. Olha o Kiki, olha o Kiki, Zé. Olha <risos> o, o Kiki, Zé. Olha o, o Kiki, Zé. Chaves <risos> Win. <risos> OK. <risos> <risos> <risos> já já tá numa first break. Então, galerinha, esse aí foi mais um vídeo para você, que aí que não é inscrito do canal, se inscreve aí para você ficar podendo dos demais vídeos. É, se gostou aí, dá um likezinho, compartilha com os amigos. Tô trazendo aí em breve muitos e muitos mais vídeos para vocês. Inclusive também vídeos de outros games, não só o como como costumo trazer. E então é isso aí. é nóis Fui ali